Olá pessoal, Monique Padilha do Território Vivo da Atenção Primária. Hoje eu vou trazer para vocês o depoimento de uma galera muito legal que está lá em Santa Catarina, participando aí das oficinas da Planificação da Atenção à Saúde. E próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho o que é a Planificação da Atenção à Saúde, como é que está esse movimento no país todo. E vai ser muito legal, porque a gente vai ter outros depoimentos também. Vamos começar uma série de vídeos aí. E fica ligado e confere aí o depoimento do pessoal de Santa Catarina. Nossa parceira querida, Carol, vai falar para vocês como é que está sendo lá. Um abraço! Oi, boa tarde, território vivo da atenção primária. É, nós estamos aqui em Itajaí para um... Num momento muito especial da saúde, onde a gente está fazendo adesão toda a nossa região da Foz do Itajaí ao Planifica SUS, que é um processo de trabalho onde vai organizar toda a atenção especializada, integrando com a atenção primária saúde. É, estou aqui com o Marcelo, que é nosso gerente da região. Maria Cristina. Maria Cristina. Timbó, analista de tutoria da atenção primária. Malu, enfermeira, facilitadora de bombinhas. Rita, tutora regional. E eu, Carol, enfermeira, facilitadora de bombinhas. A ideia é que nós possamos trabalhar com os micro e macro processos dos 11, nos 11 municípios que compõem essa região de Foz do Rio Itajaí. Vamos trabalhar com a linha de cuidado materno-infantil. Hoje já fizemos algumas discussões com tutores e facilitadores que conduzirão esse processo. Então, viva